Não, fala alguma coisa, self, self, fala eu tô alguma coisa, falando, coisa. caralho, para! Isso aqui é o coisa <risos> Eita, tem um homem nu Vou abraçá-lo? Não. Ah, é, eu vou. Eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou tentar abrir, ó. Eu vou, eu vou, se eu tentar abrir essa porta. Eu lembro, ó. Ele vai abrir, vai olhar. Pô! Ah, eu já sabia dessa porque eu vi no último episódio. Caralho! Jesus Cristo, que, que é isso? É um coelho! O que Deus. foi isso? O cara do cara velho. Tá legal velho. Que isso? Dá zoom na cara dele Meu Deus, <risos> meu Deus. Olha o olho Aqui, aqui Aê. ó, achamos Boa. Boa. Ai caralho meu Porra <risos> Eita não, não, eu não posso mostrar isso Tinha um homem aqui, ele foi correr, ele Correu embora, não corra homem Me ajude, estou preso, tem um homem morto aqui Ajuda ele Follow the blood trail to the exit Ih, caralho Ih, caralho EITA NÃO NÃO NÃO NÃO, não! Já era não, não, não. Ih, acho, acho que isso me deixa loucão Ah é? Será? Eita Tem um homem dançando ah! AI CARALHO <risos> FILHO DA puta <risos> Homem Homem, o que aconteceu aqui, homem? Homem, o que aconteceu aqui? Chegue mais perto do homem Não mais perto. Ele não parece ser um homem amigável Olha para o rosto dele Você não... Eu não vejo o rosto amigável aí! Eu acho que o Nico tu joga as pessoas pelo rosto delas! Homem da Corre! Corre! Co... Co... Co... Abre... AAAAAH Puta merda! Pra onde que eu vou nessa porra? <risos> eu vou fazer o um homem lutar com o homem Ai, sai homem! Tá do céu Tá do céu O HOMEN Ai, faz foda... NÃO, NÃO, NÃO, NÃO, não. Ah! Tem, tem, um homem, eu... tem um homem! Tem um homem! Tem um homem! Corre! Corre, Celso! Corre! O armário! O armário! Que armário? Que armário? Aonde que eu vou esconder? Não sei, fica no cantinho! Ali! Ele tá batendo! Vai lá atender então, é <risos> um Ótimo, é delicado! Vai atender o homem! Vai se fuder! <risos> corre, Salve. Falou, otário. corre Salve. Falou, Salve. Falou, Otário! Falou, Otário! Falou, Otário! Aqui, ó! Abriu! Aqui! Abriu! Corre! Eita! Arma! Ah, ama O Gazinho, o Gazinho! Que isso? Tem um homem morto aqui! Aí, eu aí, Olá senhor, senhor, o senhor tenho que carregar de é sua minha disposição, senhor. Eu preciso entrar na porta, senhor. Senhor, por que que senhor não fala comigo, senhor? O, o, o senhor, o senhor teve um movimento intestinal muito forte, senhor. Eu não falo comigo, Celio, me ajude, não fala comigo, Celio. Eita! Está matando um homem! Meu Deus! Meu Deus! E esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de avaliar o vídeo aí embaixo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito comenta alguma coisa que você acha necessário e mande esse vídeo pra um amigo que isso vai me ajudar muito mesmo não se esquece de avaliar o vídeo manda esse vídeo pra um amigo que esse é o melhor jeito que você pode me ajudar afinal é assim que os vídeos se espalham e eu consigo ficar mais famoso e melhorar a qualidade dos vídeos e dominar o mundo é não, mas manda esse vídeo pra um amigo, obrigado